Começa agora a Prosa Criativa Um programa que pensa fora da caixa Entrevistas, reflexões e entretenimentos Prosa Criativa Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe Boa noite Que bom revê-los Vocês assistiram os nossos programas gravados Prosa Criativa Um programa que pensa fora da caixa então nós trazemos aqui entretenimento, educação, muita inovação, né? vários temas. Então nós queremos que você esteja conosco, sabe como? Fazendo suas perguntas. As suas perguntas nos ajudam e nos apoiam a prosear com o nosso querido convidado dessa noite. Quem trouxe esse convidado foi o Arnaldo, né? Cada um aqui de nós traz um convidado, indica, uma equipe maravilhosa. Então, hoje nós vamos falar, né, pessoal, do Prosianos. nós vamos falar de inovação e invenção, não é? Nós vamos falar de tecnologia e ciência. Tantas contribuições, eu nem vou citar o nome do convidado ainda, que eu vou dar esse gostinho para você, Arnaldo. Boa noite. Boa noite, Arlete. Boa noite, Matheus. Boa noite... Boa noite, Babi, boa noite, Ana, boa noite a cada um dos ouvintes, e, em particular, boa noite ao meu grande amigo, Hugo Stefânio de Almeida. Ah, já citou o nome. E aí, Matheus, boa noite. Boa noite. Cadê o Matheus? Estou é. <risos> tô, tô aqui, estou sem barba, né? Nossa, tá bonito, gente, eu tô achando ele bonito, sem barba, não é, sei vocês aí Agora eu posso definir realmente minha idade, eu sou um garoto de 15 anos Não, peraí, tô brincando é, Prazer, né? Prazer, Hugo, meu nome é Matheus, eu sou psicólogo Fui chamado pela, pela Arlete, eu virei amigo dela, agora a gente é amigo Isso, que bom E, bem, a gente vai ser introduzido aqui no novo mundo de Bigman. peraí <risos> Gostei dessa Eu Fico com o papel do Lester <risos> Está aceito, né? E aí, quem mais está conosco, Matheus? É Aninha, Aninha? É nós É. Oi, Matheus Saúde. Boa noite, Hugo Boa noite, Alete Boa noite, Boa noite Arnaldo Eu estou aqui à distância, né? Distância física Mas bem pertinho de vocês É e vamos hoje nos deliciar com a Hugo, vamos perguntar muito, Hugo, eu quero saber muita coisa de você. É importante, Porque... né, Ana? Porque a, a, a sua área converge com a dele, né? Você também é, é dessa área Tô de exatas. Feliz Hugo, eu Hugo, não te falei. É. Só eu e o Matheus que somos da área de humanas e aqui na mesa de som, nossa querida esverdeada de camiseta hoje parabéns do prosa nossa querida babi olá boa noite hoje eu tô de verde mesmo <risos> com muita esperança né amiga isso exatamente é isso aí Também. e aí Hugo conte para gente Vou quem falar. é você se apresente para o nosso público Opa, boa noite, boa noite a todos, boa noite meu grande amigo Arnaldo, Arlete, Matheus, Ana, Babi, boa noite a todos, muito feliz estar aqui com vocês, dividir esse momento, poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, um pouco do que a gente aprende né, ao longo do, seja da minha, minha, minha carreira, né, enquanto engenheiro, de todas as empresas que eu passei, vivi muito, vivo ainda, né, tecnologia, é um tema que eu adoro, gosto muito. E também, e também a minha vivência enquanto aluno de doutorado do ITA também. Né? Então, eu vejo a tecnologia de um outro aspecto, né? depois vai ficar mais claro nisso, a gente vai entrar nisso no detalhe. Mas, assim, é um prazer muito, bem, muito grande estar com vocês aqui, nossos ouvintes também, é então, uma oportunidade muito bacana. E se eu me apresentar, então, rapidamente, né? eu nasci numa cidade chamada Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, então, provavelmente meu pai está ouvindo lá agora, beijão para o papai, beijão para a mamãe. Eu todo o pessoal lá de Barra do Piraí E fiz faculdade lá Fiz engenharia mecânica né? Graduei lá na Universidade Federal Fluminense E eu tenho uma coisa que eu costumo dizer assim, Só voltando um pouquinho Que eu nasci no dia 15 de outubro E que para mim é muito representativo Porque é o dia dos professores, sabe? Nossa. Então, para mim é uma profissão assim belíssima e eu tenho uma honra muito grande de ter nascido exatamente nesse dia, <risos> que para mim acho que, pra... porque eu gosto assim, porque eu vivo, me representa muito e é uma profissão muito nobre, muito bela. Então isso para mim tem um peso muito grande nas costas que eu tenho que carregar sempre. <risos> e... e é isso. Então eu vim lá do Rio, né? Vim para cá fazer mestrado, fazer mestrado no Ita. Aí tive a oportunidade de fazer MBA também. Em, na FGV, depois, aí agora estou fazendo meu doutorado lá no ITA também, na parte de engenharia aeroespacial, e aí, enquanto carreira, assim, empresas, né, passei um pouco na PSA, Peugeot Citroën na parte de manufatura, Chaparia, vivi lá bastante, vi um tempinho lá, gostei bastante, aprendi muito, né, então, acho que é o grande objetivo da nossa vida aqui, terreno, e passei também depois pela General Motors, lá em São Caetano, e aí depois vim para cá, vim para Embraer, onde estou até hoje, trabalho, continuo trabalhando com tecnologia, nessas empresas todas, né, com exceção da, da PSA, em que eu trabalhei mais com a manufatura, via a tecnologia mais aplicada. E, e aqui a gente trabalha um pouco também com desenvolvimento de tecnologia, num produto que eu acho maravilhoso, que é o avião. né? Então eu digo que o que mudou a minha vida foi aquele filme do Top Gun, lá de 1986, né? do, do Tom Cruise, Kelly McGill, é, Meg Ryan... Aquele filmaço lá, que eu digo que mudou muita coisa na minha vida. Que lá, aquela minha moto avião, é maravilhosa. Aquela... Ah, um pensa em avião, o outro pensa em moto. Vamos ver se a gente consegue é. equilibrar isso aqui. É, né? eu... eu já diria que a Karen McGill é muito bonita. O Meg Ryan está muito bonito também lá. No... Além dos F-14, maravilhoso lá. O que, que você acha, Matheus? Um está falando de avião, o outro está falando de moto. Olha, isso foi... Opa, eu tô fechadinho? Tá, tá fechadinho ou tá falando? Eu, uhum. Tá me escutando? Tô vendo, eu tá. tô vendo, tô ouvindo. Eu vendo. <risos> é, <risos> foi é, eu.. Na verdade, foi na, nessa, essa deck foi na década de 90. Eu tenho muita pouca memória com relação a isso. <risos> eu lembro Top Gun. Mas talvez eu seja refrescado com o remake que provavelmente vai ter. E. Eu gostaria de botar uma reflexão com relação à a, a, a discrepância da, da tecnologia daquela época é, com o agora, o salto que teve a partir daquele momento uhum. até agora. É, você gostaria de pontuar algumas coisas com relação a... Ah, o que você sentiu que, que houve influência com relação a você, de falar, putz, cara, eu acho que eu participei disso, eu mudei esse ponto... Apesar de é, não ser um protagonista, né, porque a empresa uhum. é um todo. É, bem, a pergunta fica no ar, não necessariamente precisa dar detalhes. Uhum. Olha, vamos dizer assim, no mundo, no mundo aeronáutico, né, a gente costuma classificar as coisas como é, os caças, né, que são, foram apresentados lá no, como F-14, né, é um caça de, a gente está falando de quarta geração ali, né. Então, é um caça que tinha um, um pacote de tecnologias ali que que ainda estavam é, que estavam ótimas para aquela pra aquele momento, o Sim, mundo é tinha bom. coisas parecidas naquele momento, mas o mundo daquilo lá para cá realmente é como se pontuou. Mudou muito, mudou muito. Então, entrou muita eletrônica, entrou muita sistemas computadorizados. Então, o, o piloto, por exemplo, agora tem, tem mais foco no, na missão e menos foco no equipamento como ele tinha naquela época nos F-14 lá atrás, porque hoje você tem tantos sistemas e tantas coisas lá dentro que você vê que o assim o computador está te ajudando a pilotar, o computador abre de bordo está te ajudando, está tudo ali no computador, muita coisa muita coisa facilitou para o piloto para que ele possa focar realmente no cumprimento da missão e aí é onde que a gente vem os aviões aí de geração 4,5. né? Então por exemplo o Gripen que foi foi selecionado pelo programa da Força Aérea Brasileira já é um, um avião de geração 4,5. Então ele já tem uma série de novos, novas tecnologias, novos features, ali, tecnológicas que foram aparecendo, que foram incorporadas, que transformou esse avião né, numa geração 4,5, mas que ainda não é a 5, como é o F-22, o F-35, que são esses aviões que estão mais em, em, em voga agora, nesse momento. Né? Então é o F-35 principalmente, né? a gente está falando muito em F-35, que vai substituir aqueles aviões que estavam lá. Aqueles, aqueles aviões que estavam hoje nos portas aviões vão ser substituídos pelos F-35 E aí você fala, ah, pô, geração de, quinta geração, então tá bom, o que é a quinta geração? Quinta geração, uma das características principais, além dessa automação ainda maior né, Esse nível de automação ainda maior Você começa a ter também o que eles chamam de característica stealth né, Que é aquele avião que você não vê mais, é, que o radar não consegue mais capturar então isso já é uma característica e isso é construído não só com uma geometria totalmente diferenciada ali do avião, mas também como uma utilização de materiais diferentes, né? então assim, para que isso, a gente tivesse isso nesses aviões hoje, né? essas pesquisas, esse desenvolvimento de conhecimento, de tecnologias que já começaram lá atrás nos levaram a esses aviões hoje de, de quinta geração então você vê que tem um hiato muito grande e aí eu digo assim, ah se um avião de quinta geração bater de frente com um avião de quarta geração, muito provavelmente não vai ter muito para o que o avião de quarta geração possa fazer. Eles estão muito atrás em termos de tecnologia. Né? Então, é é realmente tem um, um hiato muito grande. Né? E assim, é esse é mais o, o mundo aeronáutico. E se você pegar o mundo automobilístico também, se você vê que cara cada apareceu muitas coisas no mundo automobilístico também. Muitas outras coisas que... no que nos carros da década de 80 não tinha e hoje a gente tem ali disponível, por exemplo a, a direção hidráulica é, a parte lá de freios ABS freio a disco, você tem câmbio automático semi-automático, hoje eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver Fórmula 1 mais recentemente eles estão usando muito agora esses câmbios semi-automáticos, né, que são as paletinhas que ficam atrás do volante, que ele só faz assim ó, e troca, né? e isso já está disponível em alguns carros aqui fora né? E isso é uma tecnologia lá da década, lá de, na verdade, de 70, né? até antes da, do filme do, do Tom Cruise lá, mas é, e, e foi sendo desenvolvido ali né, de 80, no, e 90, parece que essa tecnologia já estava disponível na Fórmula 1, já para começar, de fato, ser um diferencial tecnológico, e parece que em 95, 95 ou 93, agora, se a memória não me fala, um desses dois anos, Tá? É, todos os carros da Fórmula 1 já tinham essa tecnologia embarcada. Já, ou seja, já não era mais um diferencial. Esse então é um ponto importante. né? A tecnologia, ela você navega no oceano azul da tecnologia enquanto você que desenvolveu está lá na frente. Mas aí vem o seu concorrente, vê o que você está fazendo de diferente, corre atrás do prejuízo e aí chega um determinado momento que aquela tecnologia se torna uma referência básica a partir do qual todo mundo vai vai buscar uma nova referência, uma nova tecnologia disruptiva. Ou seja, ela chega num determinado momento que ela já não é mais tão disruptiva e tão diferencial como é mais ou menos o que aconteceu com isso daí. né O, o, o câmbio semiautomático lá na década de 90. Né? Então, hoje já não é um grande diferencial, mas foi naquela época. Né? Então, muitos carros ali, muitos pilotos venceram por conta disso daí. Hugo. Isso ajudou muito os pilotos. Hugo, você Fala, pode comentar sobre o papel da inteligência artificial nessa evolução? A inteligência artificial, eu vejo, assim, ela é um pouco mais recente. Tá? Ela é, ela é a, vamos dizer assim, ela trouxe, trouxe coisas... Que podem se tornar perigosas, né? Se a gente pegar alguns filmes lá, como, por exemplo, é, Exterminador do Futuro, coisas aí... do tipo, aí você olha assim e fala: nossa, cara, a inteligência artificial vai acabar com o mundo, entendeu? Então, eu assim, vou... então tem, vamos dizer assim, tem alguns limites éticos ali envolvidos, né? Mas... <risos> envolvidos com essa parte da inteligência artificial, mas ela, ela realmente vai trazer grandes inovações para o mundo. Eu diria que hoje, assim, como eu observo, né? Então, ela está presente poucos produtos com produtos menores produtos que ainda não fazem assim é, que não colocam uma vida em risco tá? é isso que eu estou querendo dizer então por exemplo se você pensar num carro num avião é, a inteligência artificial provavelmente ela vai estar tá lá no futuro né? então as máquinas elas vão estar tá pensando é isso que é mais ou menos a gente está querendo dizer né? então a máquina ela vai estar tá conseguindo receber um monte um volume gigante de informação processando aquele negócio todo e tomando uma decisão tomando uma decisão, pelo, em, ao invés do piloto tomar a decisão, a máquina vai tomar essa decisão. Só que para colocar isso ainda né, em alguns produtos que envolvem vidas humanas, aí eu acho que ainda a gente ainda tem que é, testar bem as coisas, avançar o nível de maturidade. Uhum. É, mas eu acredito sim que é uma tecnologia que veio para ficar. A inteligência artificial hoje está tá aí, ela, ela vai fazer a diferença, está fazendo a diferença em alguns produtos menores, né não não esses produtos extremamente complexos, que envolvem principalmente vidas humanas, mas se você pegar, por exemplo, eu lembro, eu lembro que eu estava lendo é, sobre um teste que eles fizeram, que estavam querendo, com inteligência artificial, né que estavam com a ideia de simular um advogado. Esse teste foi feito lá nos Estados Unidos... Né? Então o que, que eles fizeram? Eles colocaram, fizeram um, um software de inteligência artificial, de programação, alimentaram o software com uma base de dados gigantes, sobre leis, sobre é, diretivas, sobre tomadas de decisões em relação a advogados, sobre um monte de coisas e deixaram o software aprender a lidar com aquele bando de informações que chegaram para eles. E aí o que, que eles perceberam? Eles... Aliás, perdão. E qual foi o teste deles que eles fizeram? Falou assim, ah, vamos colocar essa, esse software aqui de inteligência artificial para poder simular um advogado. E aí pegaram uma pessoa comum, várias pessoas comuns, na verdade, né? Os testes e foram colocou para essas para conversar com essa inteligência artificial. Só que a pessoa não sabia que do outro lado era um Oi. era um, um software, né? Ela estava achando que estava conversando com um advogado. E essa inteligência artificial resolveu vários dos problemas o que foram questionados para essa para essa pessoa então aí depois né foi comentado que era um teste que na verdade era um advogado que não não era um advogado não era uma pessoa mas sim uma inteligência artificial então assim é ela tem um potencial muito grande muito grande eu acredito que sim um potencial gigantesco e, e mais ainda em algumas aplicações, né? a gente ainda tem que estudar mais, gerar mais conhecimento. Isso que você descreveu, per perdão te interromper, Hugo. Isso que claro, você claro. descreveu claro. chama-se teste de Turing. Hum. Certo? Sim. E aos Sim. nossos ouvintes, eu queria aproveitar e sugerir o filme O Jogo da Imitação aí, repete para mim. Repete. Muito bom. Por favor. E isso é, dá uma ideia da época em que a inteligência artificial começa a ser desenvolvida. Exatamente. exatamente. Ou seja, é? lá na guerra. Segunda é, Guerra jogo Mundial. Jogo da Alan Imitação. Ah, tá. Jogo da Imitação. É, eu teria sugerido o Ex-Machina, é, mas é. esse aí eu acho que ele leva o lado pessimista da da ideia, né? Então, uhum. é, é, eu, eu acho interessante a construção da IA, né? como consciência, como, como consciência é complicado afirmar, né? <risos> é difícil construir uma consciência com relação a uma máquina. Você pode adquirir leis, padrões que você consegue singularizar em certas situações. Juridicamente, eu acho isso um salto bem é bem... como é que eu posso dizer... acho que ainda é uma ideia muito jovem para é. se colocar literal assim num... até porque se você aderir a uma questão como verdade para máquina, ela vai defender de qualquer forma e às vezes não é e essa variável ela é encoberta, como estruturar isso num, num, numa máquina ainda eu acho complicado uhum. Apesar Sim. de, ah, tem detector de mentira, tem detector de hormônio, ainda assim é, é instável, né, não é? Mas Sim. em relação a outras coisas que você comentou sobre carros, sobre a própria, eu não sei se pode citar, mas a Siri, a Alexa, que são programas de pesquisas de estudo, elas têm uma construção de simpatia, de, uhum. de fala, que traz um aconchego, né? que você se sente como se fosse uma pessoa ali próximo. e isso é, isso é muito louco, cara. Isso é uma coisa que eu não imaginava, né? Eu é. jogava Cyberpunk 2077 e a, a construção da realidade da época dos anos 80 imaginando né, o nosso futuro é completamente divergente. A gente nem imaginava que a gente teria celular e que ele era uma, um uhum. uma material tão versátil quanto atualmente. né Acho... Matheus, Mateus, vou, vou te falar, está cortadinho cortadinho você, Matheus, <risos> eu entendo. Cortei, cortei. É que nós temos comentário aqui do Rodrigo Costa, dentro dessa linha da inteligência emocional, artificial, <risos> desculpa, <risos> é, e ele faz uma pergunta, o Rodrigo Costa fala, esse software de similar decisões jurídicas foi realizado pela IBM Watson, ótimo exemplo de aprendizagem de máquina e Deep Learning, evolução da inteligência artificial. Faz sentido, Hugo? Isso aí mesmo. Isso mesmo. Uhum. Baseado no que o professor Arnaldo tinha comentado, que é a questão do, do teste de Alan Turing. Né? Uhum. Foi uhum. muito baseado naquilo lá, mas é isso mesmo. Bom, que ele embasou em relação a, a, a quando foi feito, né? E a empresa uhum. que foi feita também. Que esse, que o teste, esse teste que eu, que eu tive acesso agora, que é esse, né? Que você comentou, é mais, é mais recente. Né? Mas é isso aí. E o Rodrigo, ele faz uma pergunta, e também depois tem uma do Aécio também. O Rodrigo fala, qual a diferença entre ciência e tecnologia? E quando ah, essa vamos é boa. superar... <risos> é... é muito bom, mas eu vou inventar mais uma dele. Opa, vamos e quando lá. quando vamos superar o gap entre as universidades e empresas para tornar as invenções em inovações que impactam a sociedade? Ficou claro, Hugo? Excelente pergunta, sensacional. A é sua. Se eu pudesse, eu <risos> dava um chocolate para ele agora. Essa pergunta é maravilhosa. Então, vamos lá. Aí que, assim, quando a gente fala de tecnologia, é bom que a gente conceitualize as coisas. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Porque, assim, o que é a tecnologia? Vocês já pararam para pensar o que é tecnologia? É, então, mas pra, antes de dizer o que é a tecnologia a gente precisa entender uma coisa o que é o conhecimento e aí fala, pô, conhecimento com a tecnologia vocês vão entender, então primeiro para a gente chegar no nível de tecnologia a gente tem que desenvolver um determinado conhecimento, tá? então o conhecimento é a base para a geração da tecnologia tá? então o que que acontece, esse conhecimento e onde está esse conhecimento? o conhecimento sai da cabeça das pessoas e principalmente das universidades os centros de pesquisa, então, por exemplo, o professor Arnaldo, PHD, professor do ITA, já gerou inúmeros conhecimentos. Eu hoje, no meu doutorado, também estou gerando conhecimento. E esses conhecimentos, quando eles forem aplicados, eles vão gerar uma tecnologia. Então, esse é o, esse é a diferença das coisas. né? Então, enquanto eu estou gerando o conhecimento e não o apliquei, ele é apenas um conhecimento, ele pode estar no papel na minha caneta, ou no meu computador, na minha cabeça, ou no meu computador, ou está escrito em algum lugar, mas ele ainda não é uma tecnologia. Ele vai gerar uma tecnologia, a partir do momento que eu tirar ele daquilo ali, ele se tornar aplicado em alguma coisa, uma coisa prática, sei lá, é, em alguma outra coisa que possa ser mais palpável, que possa gerar algum retorno para uma pessoa. Né? Então, eu, eu gosto de dar um exemplo aqui, para a gente substanciar, é, que é o seguinte, pensa, na, pensa no talvez um dos grandes heróis brasileiros né, que eu gosto de sempre de citar quando eu faço essa pergunta isso para mim é maravilhoso essa pergunta que quando quando a gente pensa em, em engenharia aeronáutica né em, quando a gente pensa em aeronáutica a gente fala o que Santos Dumont né? então Santos Dumont o que que ele o que que ele deixou para a humanidade ele deixou o conhecimento da aviação o conhecimento de você poder gerar alguma máquina mais, leve que o ar e que pudesse voar, mais pesada que o ar e que pudesse voar ao mesmo tempo. Então é um conhecimento fantástico que ele gerou. E isso ele descobriu que você precisava de velocidade e precisava de uma asa, de um formato determinado lá que desse a força para fazer voar. Mas assim, esse é o conhecimento, isso é o que ele gerou. E aí, o que, que ele fez? Ele deu um passo além. Ele não só não gerou o conhecimento, ele gerou um protótipo desse conhecimento, que é o 14 bis. Então, todo mundo aqui de São José, que é de São José, provavelmente já teve a oportunidade de... Quem não é de São José, deixa o convite para poder ir lá no Parque Santos Dumont Bom, ali na Vila Diana, onde tem um protótipo ali, do uma réplica do 14X. Então, Isso. é fantástico de você ver o que que ele, que que ele pensou e o que que ele materializou. Na hora que ele materializou, ele gerou um monte de tecnologias tá, que pudesse construir aquele protótipo ali. Tá? Então, ele aplicou aquele conhecimento e aí gerou a tecnologia. Tá? E o resultado da Tecnologia é um produto que é o 14bis. Não era um produto que ele vendeu, ele não ganhou dinheiro com isso, mas é um produto. Então ele deixou para a humanidade como grande legado, e por isso que eu acho que ele é um grande herói brasileiro, a gente tem que reconhecer os nossos heróis, eu acho que o um valor, um imenso valor, não só para o Brasil, mas para a humanidade que ele deixou, entendeu? e que foi gerar esse conhecimento, né? que é a base de tudo. E ele, como cientista, gerou esse conhecimento e deixou para a gente como legado. E muita gente, o mundo inteiro, aprendeu com isso daí. E aí, em 1950, um outro, para mim também, um outro herói brasileiro, né? a gente, aí a gente está falando do, do Marechal do A, Casimiro Montenegro, que fundou o ITO em 1950. Para quê? Para perpetuar esse conhecimento aqui dentro do Brasil. Para dar a oportunidade para o Brasil de construir é, é, tecnologias a partir do conhecimento aeronáutico que foi gerado lá atrás, e outros conhecimentos que também foram gerados em cima daquele conhecimento inicial do Santos Dumont. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa foi aprendida. né? Então, assim um grande herói brasileiro também e instalou, instalou aqui no Brasil a, a, a, a fonte a partir do qual vai começar a ter um conhecimento que vai para que vai gerar outras tecnologias, que vai gerar produtos e tal. E aí, em 1958, para mim, outro herói brasileiro também, que merece todo o respeito, toda a nossa admiração, que é o Ziri Silva. Ele entra como aluno do ITA, em 1958, para poder pegar esse conhecimento e aplicar na prática e fundar a Embraer em 1969. Então, aí a gente tem um limiar. E o limiar é o seguinte. Então, a gente começa com o conhecimento, que foi fundado lá... Aí você tem Santos Dumont, Cassimiro Montenegro, ITA, professores do ITA, todo mundo que participou. É, aí o Ziris Silva foi lá, pegou o conhecimento e, junto com a equipe dele, eles geraram várias tecnologias com esse conhecimento e essas tecnologias são para gerar um produto né? que é o um produto um avião né? que aí a gente tem aí o Bandeirante tem o Xingu, o Bandeirante depois Brasília, entre outros várias aeronaves aí, que na época Tocan. dele e depois, e aí teve a outra sacada a sacada é a inovação é, é o próximo passo né? então qual é o próximo passo? é gerar riqueza com essa tecnologia então isso é inovação então, a inovação, para que haja inovação, a gente precisa gerar riqueza com esse conhecimento, precisa gerar frutos com esse conhecimento. Enquanto você gera apenas um produto, não e não não comercializa esse produto, não não entrega esse produto para as pessoas, para que elas possam usar e usufruir desse produto, ele é apenas um produto. Ele não é ainda não é uma inovação, ainda não é alguma coisa que vai gerar receita, que vai gerar renda, que vai gerar uma empresa com 18 mil funcionários, da qual tem muito orgulho de trabalhar, e que está aí sustentando a vida de muitas pessoas, muitas famílias diretas e indiretamente. Então, assim, esses heróis brasileiros construíram tudo isso, e cada um em uma das etapas. né? E aí a gente percebe como é importante, né? indo para a segunda pergunta que você comentou, é, como é importante que haja uma sinergia entre o conhecimento que vem das universidades, junto com a com a tecnologia, e aí tem um limiar né? entre universidade e a própria empresa, entre a universidade, gera o conhecimento, até as primeiras aplicações para gerar as tecnologias. E a, a, a, e, a, e a empresa, né, a indústria, ela vai até um determinado ponto que ela pega essas tecnologias e torna ela rentável. Né? E aí você tem até finalmente a questão do, do, do negócio em si, né? onde você tem o, o produto. E aí, você tem outras coisas depois envolvidas, né? Que é a parte comercial, o marketing e etc, etc, etc. Mas essa outra parte não vamos entrar no mérito aqui. Vamos entrar mais na questão dessa interação, né, de tecnologias. Só que uma coisa que é importante, né, a gente sempre está tá ciente que assim, toda tecnologia, ela tem ela tem um timing também. Né? A tecnologia tem que estar disponível na hora certa, no momento certo. Então, essa é uma, é uma, vamos dizer assim, uma necessidade de que a indústria e a universidade elas têm que falar mais ou menos a mesma língua em um determinado momento, para hum. que a tecnologia possa estar disponível. Deixa no momento eu te interromper certo, um segundinho. Para gerar o um negócio. Opa, claro, Arnaldo. Vamos lá. É... Uma das características mais brilhantes do pensamento do Casimiro Montenegro é que ele. Para criar a indústria aeronáutica que ele planejava no Brasil, ele começou por uma escola. Isso aí. É? Você precisa criar o material humano necessário para fazer alguma coisa funcionar. Isso aí. Isso aí. Outra coisa muito interessante que vem na, na linha do que você estava comentando é a história do Osiris Silva. Né? eles aproveitaram, o Osiris Silva e os outros fundadores da Embraer, uma descida do então presidente da República, se eu não me engano era o Médici, em São José dos Campos, que era um é. algo inesperado, para convencê-lo a criar a Embraer. Isso aí. Tá? São, são situações muito interessantes que aquele pessoal que tinha se formado no ITA, naquela escola que tinha sido imaginada uhum. pelo Casimiro Montenegro, é, eles tiveram a, a, o acesso, num momento crítico, uhum. ao presidente da República, então aquilo que você estava falando, né? o timing, a tecnologia disponível, a oportunidade, tudo uhum. isso uhum. junto. Sim. Foi essencial e aí nós conseguimos também uh, descobrir uma fatia de mercado que não estava sendo explorada pelas gigantes do, da indústria aeronáutica. Certo? Então, a Embraer pegou aquele filão de aeronaves de... É, transporte regional e tinha só como grande competidora essencialmente a Bombardier, né? Que é canadense. Então canadense, foi Tem, é uma sequência mais ou menos como você havia dito para gente é uma sequência de fatos que te levam em direção ao sucesso. Então o sucesso da Embraer começa com a ideia do Casimiro Montenegro, como você bem colocou. E essa ideia de produzir mentes antes uhum. de produtos que ele tinha Isso. também foi essencial. E a partir daí, todo o processo de desenvolvimento que você faz parte nas duas pontas hoje em dia, certo? Você é, faz parte como a, a doutorando no ITA, e faz parte como engenheiro da Embraer. Uma das perguntas que a gente recebeu dos nossos ouvintes diz respeito a aerodesign. O que você acha desse tipo de competição? Você pode explicar o que é aerodesign para os nossos ouvintes e explicar que tipo de competição acontece? Então, o aerodesign... Ele é uma competição que estimula né, essa, justamente essa busca do conhecimento e a aplicação desse conhecimento né, em pequenos produtos menores, né, maquetes menores, e que vão voar. Né, isso é legal. Então, é, as, as universidades, elas se... É, é, aí tem várias promoções, né, o CTA promove, a própria Embraer também promove, tem outras indústrias aí que promovem justamente para que as universidades possam Dentro dos seus, junto com seus alunos, né, junto com seus professores associados, ali os professores de aeronáutica e tal, ou de outros cursos de mecânica, que normalmente são próximos, eletrônica e coisas afins, é, áreas afins, que eles possam desenvolver alguns protótipos de aeronaves. Né. E aí o aerodesign, ele deixa, aí ele tem algumas categorias, e aí você pode colocar o, sua, o seu protótipo de aeronave, né, mas aí são aeronaves pequenas, em escalas escalas bem menores. Não é uma aeronave grande como o KC 390, uma aeronave gigantesca, mas são protótipos, né? São aeronaves menores em que você possa testar várias coisas. E uma e uma dessas coisas aí que você coloca é assim, é como que você conseguiria produzir um avião? Como você conseguiria desenvolver um avião, projetar um avião com aqueles recursos que a universidade tem? então talvez essa seja o grande ponto aí, porque em torno disso, né, em torno dessa, dessa vontade de projetar e participar de uma competição, que é o AeroDesign, as universidades, cada uma né, com seus centros, lá com seus alunos, elas desenvolvem alguns processos internos, elas buscam conhecimento para desenvolver, por exemplo, projeto de uma asa, projeto de uma fuselagem, então elas vão lá buscando né, essas oportunidades, esses processos, ferramentas novas, metodologias novas, vão juntando coisas também que já existem para poder fazer uma, uma uma uma maquete de uma aeronave, né? Aí tem todas as regras lá né? da questão do próprio aerodesign e depois uma vez por ano, né? Aí parece que acho que durante a pandemia teve algumas dificuldades aí e tal, mas uma vez por ano o pessoal se reúne aqui em São José e realiza as competições, né? Então para cada avião que a, que a que é inscrito, né? Eles passam pelos testes lá, pelas inspeções que têm que ser feitas, né? Foi ele. É, são, são realizados, as universidades geram relatórios, né? e esses relatórios são enviados para, os, para a equipe técnica lá do evento, né? Os organizadores do evento, eles analisam os relatórios, então, é uma espécie de um go ou no go nesses relatórios também. Tem de uma outra... Apresentação de projeto. Isso, tem a apresentação, tem a apresentação dos projetos, onde o pessoal mostra o que foi feito, as tecnologias que eles usaram, como que. A, e isso gera todo um aprendizado, né? Hum. Porque, perceba, uma das grandes baratas ali, talvez não sejam grandes tecnologias que vão surgir dali, mas talvez um aprendizado da, da assim, das pessoas, né? Que vai ficar ali, que vão ser provavelmente futuros engenheiros é aeronáuticos ali, é engenheiros que vão trabalhar nas indústrias ou ou vão voltar para a universidade, que viram um monte de coisa, aprenderam com outra universidade, viram com conhecimento, levaram para sua universidade de origem, sua universidade de origem subiu o um nível de conhecimento, às vezes dando certo, às vezes dando errado. Sou protótipo, né? Então, às vezes, tem até casos engraçados, às vezes, né? Que a gente vê lá que é, um avião tem muito, casos... ficou longe, muito longe de cumprir a missão. É, mas, tem assim, alguns é casos em comum. É um dos que é, chamava Mateu, muita atenção. Matheus, deixa eu pedir uma licencinha para você, claro. pra falar uma coisa com para não ficar assim muito distante porque nós vamos em vamos é um assunto atrasou porque eu estou impactado aqui com você eu estou aqui já mandei para vários amigos ver o que você vai enlouquecer só para a gente não fugir muito que a gente nós vamos abordar outros assuntos nós temos uma pergunta do Aécio que é o nosso ouvinte aqui fiel todas as semanas e ele faz a seguinte pergunta o que dizer da tecnologia de ponta nas indústrias onde o desemprego, que já é grande, influenciaria direta ou indiretamente nos seus empregos? Ixi, essa, essa é difícil, hein? Essa é difícil. É difícil, né? <risos> <risos> Mas ela é só. Essa é difícil. Essa, deixa eu ver se dá para espalmar para alguém aqui. Essa é difícil. Mas, assim, vamos lá, então. Essa questão da empregabilidade, né? então, é um, é um assunto sempre muito delicado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar também ansiedades aí, então, assim, eu estou falando é a visão do Google. Tá? Então, é, eu costumo sempre, para quando eu sou interpelado com esse tipo de pergunta, eu costumo dizer o seguinte, né, responder da seguinte forma. Olha, é, quantas revoluções a gente já teve no mundo? A gente teve, essencialmente, três estamos vivendo a quarta. Né? Então, a primeira revolução industrial, a gente está falando de 1780 coisas lá atrás. Tá? Então... Vários conhecimentos que os cientistas daquela época lá desenvolveram, né, várias equações, modelos matemáticos, eles começaram a tomar vida na, revolução, na primeira Revolução Industrial. E o que, que apareceu naquela primeira Revolução Industrial? É a máquina a vapor, é, é o, o tear apareceu naquela, naquela ocasião. Mas o meu ponto é, em um tipo de tecnologia específica, que era a tecnologia da engenharia mecânica. Então ali a engenharia mecânica, né, e tudo que está envolvido em torno da mecânica ganhou muita força, ganhou muita força, deu aquele boom né, no mundo e transformou o mundo da forma como a gente vê. E essas transformações em todas as outras, em todas as outras é, é, é, é, versões ali, né, todas as outras revoluções industriais que houveram, essas transformações também aconteceram. Então quando a gente fala 100 anos depois, em 1800 e pouco né, 1870 aproximadamente a gente começa a falar na segunda revolução industrial o que, que aconteceu na segunda revolução industrial a gente tem exatamente né, o advento do que seria o conhecimento de novo saindo os pesquisadores caras como Faraday, Watts é, Maxwell é, aí aparece Tesla aparece Thomas Edison foram grandes nomes da segunda revolução industrial e que colocaram a elétrica né, a engenharia elétrica então colocaram um novo elemento ali o engenheiro mecânico deixou de existir? Não. Mas surgiu um novo, que é o engenheiro elétrico. Perdão, engenheiro não é elétrico, é eletricista. Engenheiro eletricista. Isso é uma coisa que eu sempre me puxo a orelha para mim. Me... A gente não pode errar essa. É assim. Mas é assim, sempre engenheiro eletricista. Então apareceu tudo em torno de uma nova cadeia, né? uma no... um novo âmbito, uma nova forma de pensar e de fazer as coisas. Então. Aquele filme lá do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, mostra muito isso, a questão de quais os impactos da, da engenharia elétrica dentro do, dentro do, do mundo, né, dentro do contexto daquela época. Então a gente tem aquela, aquela questão de você fazer as coisas agora mais mecanizadas, a linha de montagem, então é, ele fica, fica até apertando parafusos assim, um atrás do outro, um atrás do outro, porque tem uma esteira que é um conjunto de mecânica com elétrica, que passa e aí você tem que ficar apertando os parafusos lá. Então, é isso que ele mostra. Então, surgiu uma nova frente. Okay? E aí a gente vai para a terceira revolução industrial, aí a gente já está falando pós-guerra, né? 1900 e pouco, onde surgiu o quê? A partir de computação. Onde surgiu a computação. Onde Começou a surgir a automação. Aí, de novo, a engenharia elétrica deixou de existir? Não. A engenharia mecânica deixou de existir? Não. Mas surgiram outras oportunidades. Surgiu a partir de computação, cada vez mais forte. Surgiu a partir de automação, né, cada vez mais forte, então isso começou a, vamos dizer assim, juntar tudo que existia em termos de tecnologia e tornar as coisas um pouco mais complexas também, isso também é verdade, então antes você tinha só uma engenharia, hoje a gente, aí depois na segunda revolução mecânica mais elétrica, agora você tem mecânica mais elétrica, mais automação, mais computação, e a gente chega na quarta revolução industrial, que a gente data mais ou menos de 2014, tá, na Alemanha, onde foi a, que apareceu esse primeiro primeira, pela primeira vez esse termo, se eu não me engano, deixa eu me lembrar o um nome aqui, Schwartz, Schwartz, foi o pesquisador alemão que ele falou isso daí pela primeira vez, né que a gente está vivendo a era da Quarta Revolução Industrial, onde, além dessas coisas todas, né a gente tem uma integração homem-máquina, cada vez mais forte, várias outras coisas que foram aparecendo. Mas qual é o meu ponto? Surgiram coisas novas, né, outras talvez vão deixar de existir, mas o mundo vai também se abrir para novas oportunidades. Então, qual é o meu ponto? O engenheiro mecânico, que tinha aquela mentalidade lá de séculos atrás, ele vai precisar rever a sua mentalidade. Provavelmente a engenharia mecânica não vai ser a mesma que a gente tinha naquela época. A engenharia elétrica também não vai ser a mesma. Hoje a gente está pensando em produtos, né? hoje a gente está pensando em robôs, acoplam as duas coisas. Então, eu acho que assim, o Google, perfil do novo Google. profissional é justamente de, ser um de... pouco mais multifuncional. Mas deixa Ele eu entender uma coisa. Entender Já um que, que você está falando disso, é, conta para gente, gente, assim, dentro hum. desse contexto, qual o impacto que você poderia citar que vai é, trazer inovação para as pessoas. Assim, para um ouvinte que que não é dessa área, uhum, uhum. como eu. <risos> é, como que isso pode impactar? Porque é, não sei se cabe trazer, né? Mas a gente percebe uhum. que as pessoas em geral gostam do que vem por aí. Teve uma semana aqui que apresentaram para gente um avião que eu não me lembro o nome, TT, Arnaldo, que eu não tô conseguindo lembrar. É, não sei se a Aninha lembra se ou Matheus que ele vai fazer um percurso curto né? no Rio de Janeiro, em São Paulo. Daí eu já perguntei de cara, isso é acessível para todos? E cabem quatro pessoas, né? quatro tripulantes, uhum. uma coisa assim. E a é outra, uma espécie é... de VANT, ah, veículo é. aéreo não tripulado. Isso. Aí eu, vi, eu, eu, na minha área, fico pensando assim, eu recebo muitos adolescentes no consultório, uhum. acho que o Matheus também, né, no, ou pais, que, que ficam é, impactados, ficam curiosos, uhum. que os filhos gostam dessa área. E, e eles Legal, associam pô. isso a, ao celular, associam isso à inovação que vem através do computador. Uhum. Mas, no nível mais é, popular, digamos assim, que é o meu... É, como uhum. que isso está trazendo benefícios e malefícios para nossa sociedade? Você vê isso ou não? Hugo, antes oh. de você responder a pergunta da Arlete, é. É, eu queria que você complementando o que você vinha falando, mas uhum. a gente estava, é, você estava num nível muito alto, né? A gente está falando de engenheiros. Eu estou pensando ah, o problema da empregabilidade. Uhum. Ele afeta Principalmente o operário não qualificado. Então, nesse caso, como é que ficaria a situação para o empregado não qualificado? Aí são duas perguntas, a minha e a sua. Não. Então, responde, por favor, primeira da Darlete, tá certo? Vamos ser cavalheiros aqui. Responde a dela primeiro. Porque senão uh, eu vou apanhar em casa. Não vai nada. Não. Olha, gente, no ar ao vivo ele falando uma coisa dessa. Você vai no. Como chama aquele? Da mulher tem do homem também? É o quê? casos de família. Caso de. Casos de família. Mateus. Por isso que é um programa que pensa fora da caixa, viu, Hugo? Às vezes acontece, uhum. né, Aninha? Umas coisas aqui, né? Mas. Me defende aí, nada mulher, acontece. me defende. Lógico, com certeza você tem toda a razão é. Ah, mas a semana que vem, sábado, eu vou na sua casa Então eu preciso agradar você, Arnaldo <risos> Posso só você não, Arnaldo Verdade. Estamos ansiosos por recebê-la, é. por falar nisso Bom, o programa que pensa fala falar é da legal. caixa dá uma desviada assim mesmo E aí? <risos> ai, ai. Olha, eu vou te dizer o seguinte Como eu... Assim, a... Como a gente está vivendo um boom dessas tecnologias, a gente está vivendo coisas completamente novas que vão aparecer. Você imaginaria que hoje já ter pessoas ganhando milhões sendo influenciadores digitais? É verdade, é verdade. Tipo, antigamente a gente chamava de youtubers, agora já são influenciadores digitais, então já, já se é. normalizou um tipo de profissão nova. Era uma então, fala esse é o mal ponto. feita, era uma fala de, de profissão é. ruim, né? Ah, papai, você é youtuber, o, Uber, eu, o pai agora. queria não, jogar a é, criança é, pela janela, é, é. não, não vai não, vai, vai fazer faculdade e de repente dá certo né é é uma sim, sim. é um então, é um espaço é, em comum é que ponto, foi criado está assim, surgindo muita coisa nova ao mesmo tempo que algumas portas vão se fechar outras vão se abrir então assim as mesmas as, as, as engenharias tradicionais os técnicos tradicionais eles também vão ter que se reinventar vão ter que assim correr um pouco mais atrás e entender que tem um novo mundo né que está chegando um monte de coisa diferente principalmente com automação Conectividade, coisa de 5G, é, coisas sustentáveis também, isso está vindo, o, o, tá vindo com muita força. Então, assim, não dá para fechar os olhos para essas coisas, sabe? É, então, o profissional ele vai ter que ficar mais ligado nesses aspectos. Então, buscar cursos, buscar treinamentos... É, mesmo o cara que está fazendo, por exemplo, engenharia mecânica, que já que é um curso bem tradicional, bem... É, os, as próprias universidades também vão ter que perceber que elas vão ter que dar uma certa adaptada né, para preparar melhor os profissionais para esse novo mundo que está chegando. É, e aí, os cursos técnicos, o, o Senais, por exemplo, e outras instituições, elas também vão ter que ter assim, a, a, essa virada de chave para perceber que tem um monte de coisa nova vindo. né? Uhum. Então, assim, é... E tudo isso daí também gera uma oportunidade de negócio. Então, se você perceber que você tem alguma, alguma coisa que você possa pensar, que possa, que possa melhorar em 5%, 10% assim, a, o, o consumo de alguma coisa da natureza, isso é sustentável. Né? Se eu puder desenvolver um produto que eu, vou, que eu vou, sei lá, nesse copo de água aqui, ó, se eu puder desenvolver um copo né? que eu gaste menos do recurso da natureza, isso é sustentável. Eu preciso ter universidade para isso? Provavelmente a universidade vai te dar o subsídio, vai te dar o... as tecnologias, vai te dar o conhecimento. Né? Mas isso vai ser a busca do, do, do profissional, não vai ser só na universidade, ele vai ter que começar a olhar para fora também. Né? Vai ter que começar a ter uma visão um pouco mais abrangente de que o mundo está ficando mais complexo, mais integrado. Né? Então tem mais coisas conversando ao mesmo tempo. Uhum. e vai surgir oportunidades, mas tem outro lado também. Né? Então, se você focar muito a sua carreira em coisas que forem talvez mais automatizáveis, eu acho que você corre um risco, um risco maior. Então, cada vez mais o que você puder ser substituído por máquinas, eu acho que o risco é maior né? de, você, de você ficar sem emprego à medida que vai entrando as tecnologias justamente para automatizar as coisas, fazer os processos. E assim, não dá, não dá para a gente comparar com uma máquina de fazer a mesma coisa na mesma velocidade que uma máquina faz. A máquina vai fazer muito mais rápido, muito mais rápido. Inegável. É, inegável. E Então, tem até uma, nesse artigo do Schwartz que ele fala lá que, por exemplo, na montadora da Volkswagen no, na Alemanha, a gente tinha muito mais máquinas em 1980, tipo... 10 vezes mais máquinas, e a gente chegou na década de 2010 com a mesma quantidade de máquinas e seres humanos. E a tendência é que diminua seres humanos e aumente as máquinas. Por quê? Você está fazendo máquinas para poder né, é, substituir os seres humanos em atividades automatizáveis, automatizáveis, atividades que são repetitivas. Só que pensa o seguinte, a máquina precisa de um programador. A máquina sempre vai precisar de manutenção. A máquina sempre vai precisar de um cara para dar o play na máquina. Então, assim, não vão vão desaparecer algumas coisas, mas vão aparecer outras. Você sempre vai ter que... Alguém vai ter que olhar para aquela máquina e saber operar aquela máquina. Né? Então, acho que esse que é o ponto. assim A gente não não, não se desesperar com o futuro, né? mas ficar esperto que tem muita coisa e está mudando muito rápido e que a gente vai precisar cada vez mais estar ciente... Né? E está dentro dessas novas tecnologias. E aí, como vocês comentaram, coisa de celular, por exemplo, é isso também. Né? Então, hoje em dia tem muita gente ganhando muito dinheiro fazendo software, fazendo aplicativos, né? vendendo aplicativos na internet. Então, isso também é uma nova versão. É, perdão, uma nova frente aí de coisas que não estavam tão disponíveis há 10, 15 anos atrás, mas hoje está. Hoje você não precisa ser um grande programador para fazer um aplicativo. Você já tem até... Até nas aplicativo próprias plataformas fazer aplicativo. Assim, grandes, isso. aplicativo para fazer aplicativo. É, é isso mesmo. É exatamente. Entendeu? Então, isso marido. existe, cara. Você não precisa ser mais o expert. Agora, o expert é que vai ter o seu lugar. Porque o expert é o cara que vai criar o aplicativo para fazer o aplicativo. Mas, assim, sempre vai ter. Mas, de novo, é, é um mundo em muita mudança, constante mudança. Tudo que for automatizável tende a ficar para trás. E aí o profissional tem que realmente se adaptar. Mas aí você acha que os jovens estão em busca dessa profissão ou nessa linha de pensamento porque eles acreditam na inovação ou porque é mais divertido trabalhar assim? Porque há um, um, uma curiosidade, né? uma necessidade uhum. de curiosidade que está estampada nos jovens. Então, sim, eu sim. venho atendendo vários... Vários jovens que a única profissão que, que nesse momento interessa mesmo para eles é engenharia ou, ou desenvolvimento uhum, de softwares. O uhum. de... que mais que eu já te contei mesmo? tô conseguindo lembrar. É, é, de é, jogos, é isso, é isso, games. Isso, games. Games, isso é verdade, Matheus. É e, e essas equipes de gamers... São hoje, uhum. em alguns meios, uhum. tão famosos quanto os jogadores de futebol. Ah, sim, o, o, a geração oh. de e-games, né? Uhum. É, estão gerando é um, a estruturação semelhante a de um esporte é, físico. Só que ah, não deixa de ser físico, é só uma habilidade diferente. Você tem que ter uma uhum. resposta neuronal absurda com relação a... A velocidade dos seus dedos, assim como alguém treina para ter um, uma uhum, força física para uhum. saltar, para segurar uma bola, para um jib. é um treino que é constante, só existe uma disposição física diferente, né? Que, uh, porque os jogos eles ainda têm uma perspectiva de ser mal visto, porque ele é viciante, porque ele causa. Sim, alguns sim, tem essa estruturação, né? Acho que é importante os pais terem um certo cuidado com relação ao controle com, com isso. Mas, Sim, assim, também. até em esporte isso é válido. Se você se lesionar em algum esporte, você pode se lesionar permanentemente. Não, não tem volta, né? Então. É, faz parte. Acho que é um, é um mundo é que agora está sendo válido. Estão, sei lá, criando uhum. agora essa coisa de Bitcoin, NFT, estão criando mundos virtuais, onde são sustentados por servidores. Também. E são realidades novas. Isso me assusta um pouquinho, mas acho que gera até uma fantasia. <risos> <risos> ok, pode continuar que me assusta também. Estou aí gerando empatia com você. É, <risos> Uh, o, o que, o, uma das coisas só que me preocupa um pouquinho aqui: é temos esse desenvolvimento de tecnologia que é muito ágil, só que ele é pouco acessível. Ou ele demora pra, pra ser acessível. Ele tem uma certa. Como é que se diz? Ele foi feito, ele funciona. Só que ele só vai entrar no mercado daqui a X, né? Provavelmente daqui a eu estar morto. Nossa, então e eu? Não Nossa. fala assim, não, eu, né? me senti fora da casa você é tão novinho, aqui. rapaz. É. nem tanto. <risos> Nossa, agora eu fiquei fora. É, da, da... Eu, supondo, existem certas estruturas que não tem como ser popularizadas. Elas são muito complexas ou elas são muito caras e não tem como gerar acesso. É, acho que, eu, bem eu não tô com nenhuma agora na cabeça bateu um nervosismo <risos> <risos> mas vamos pôr brincando aqui vamos pôr uma, uma uma impressora 3D é uma coisa que é super super inovador super interessante você criar coisas com com é, uma estrutura de plástico você pode utilizar outros materiais mas é uma coisa que não é acessível para todo mundo é muito caro até para produzir quanto para é, ter né, um objeto desse. E provavelmente é, você nessa parte de engenharia, você deve, deve se, se pôr e falar assim: putz, tem um desenvolvimento de algum, de algum projeto de avião que você olha e fala assim, cara, é muito legal, mas agora não sai. Você já se, já se colocou nessa imaginação é, de falar, você... não tem é verba, a pergunta não que tem. Sempre <risos> se faz, é a pergunta que sempre se faz. Por isso que a gente fala, começa Olha. pequeno. Um exemplo pra... típico disso é a engenharia aeroespacial. Isso. Né? Os americanos tiveram um sem número de falhas antes de conseguirem realmente colocar alguma coisa em órbita. O nosso projeto espacial brasileiro né? teve duas ou três tentativas frustradas Lembro. E a verba desapareceu, né? Então é, é, um, é um problema grave. Hum. E você, se conseguir trazer a indústria para ajudar a fomentar, a, como é o caso, de, de, como é que chama o dono da Tesla? Me fugiu o nome. O Elon Musk? Isso. Nossa, que faz Ponta da língua. Agora ah, foi. Eu sou que faz... por essa criatura. Tem sexo lá. Arrasou, hein, Matheus? Arrasou. Arrasou. Arrasou, Aninha. Tá certo. E aí, então, agora eu, eu queria verificar com a Aninha. Se tem pergunta no YouTube, pode ser, querida? Como é que está aí? Você coloca sim. a linha na tela para mim, por uma... Babi. Posso falar? O Aécio faz uma pergunta extremamente interessante. Ele diz assim, Hugo, o que poderia dizer a respeito de uma tecnologia onde em um futuro não muito longe os seres humanos nascerão em laboratórios? Nossa. Nossa! É forte, hein, Hugo? Não é? Existe carne frente, sintética, mesmo. né? <risos> isso! Ah, eu existem eu existem, existem os clones científica. já há algum <risos> tempo, né? É. Até novelas sobre é. isso já saiu. Não, mas existe é. uma carne sintética é. que é produzida, só que ela é fininha, que não é uma folha de papel. Tem! Uhum. É. <risos> não precisaremos de vaquinhas mais. Ih, economia brasileira... <risos> é, isso é eu não sei porque esbarra muito em aspectos éticos. Uhum. Né? Sem dúvida. Então, é, sei, nesse caso. Sim, com essas tecnologias realmente vão... Tipo, tinha aquela novela lá, que apareceu lá. É, o não clone. lembro agora o nome da novela. <risos> Ele clone, tratou clone. muito dessa questão. Ah, clone, Clone. Isso. Clone. É o nome da novela é O Clone. O Clone. clone. Então, é, esbarra muito em aspectos éticos, né? A gente vai criar vida in vitro, lá, em laboratório. Sei lá. <risos> Para mim, parece um negócio ainda. E talvez a gente não tenha todos os elementos ainda para isso, né? Porque, mesmo que a gente, quando a gente tenta fazer uma, uma inseminação artificial, não deixa de ser um óvulo que, que você está fertilizando ali. Sim. Entendeu? Então, você não está você fazendo, ao invés de fazer dentro do corpo do, do hospedeiro, você está fazendo fora, depois coloca ela dentro do corpo do, do hospedeiro. Então, talvez não tenha nenhuma grande. Tecnologia muito diferente no sentido de criar a vida, né? Tipo, um Frankenstein da vida, aqueles filmes que a gente via de muito antigamente. Então, esse é um assunto que eu acho que é muito polêmico, né? E eu não vejo, eu não, eu não, eu não vejo aí pelo menos divulgado, né? Grandes coisas assim que a gente pudesse, de fato, dizer que a gente está próximo de ter isso daí. Né? nem aquela história lá de você Ah, mas como que a gente vai para para Marte mas não talvez Marte mas vamos para Andrômeda a próxima a próxima é, a estrela próxima sistema, sistema solar mais o próximo aí pertinho, Andrômeda então alunos? como que a gente vai chegar lá <risos> Entendeu? a gente vai ter que colocar o pessoal dormindo lá por sei lá quantos milhões de anos aí centenas de anos aí então a gente vai ter tecnologia para isso então não sei se a gente vai vai chegar lá talvez a gente chegue talvez não chegue não sei se a gente vai ter essas tecnologias, ou se o mundo de fato está interessado também nessas tecnologias. Eu acho que esse é um outro ponto. Né? Eu, queria é, tá eu queria aproveitar... Desculpa te interromper. Eu queria dar mais uhum. uma dica de, de filme. Certo? É o Don't Look Up. Não olhe para cima. <risos> Vem bem na direção do que você viu, acabou de falar. Muito bom. É isso aí. É aí. Assistir. E fala bem isso daí mesmo, né? E às vezes é, é, é, é tudo a questão de momento. Então você perguntar, olha, é, o Apollo, lá, as missões Apollo, por que, é que elas acabaram em 1970 e não continuaram mais? Porque, primeiro, os Estados Unidos já tinha vencido a tal guerra espacial. mostrou que tinha tecnologia para chegar lá na Lua, ok? Pô, já tem tecnologia, já mostrei que tem. Agora, todo, qualquer outro lugar ali está muito longe para a gente continuar essa guerra, né? Então, a gente tem que dar outros saltos de tecnologia. Que é coisa que a gente está fazendo em Marte agora. Né? Mas, o claro, a gente está falando de Apolo em 1960, pra, né, 50, quase 50 anos depois. 50 anos depois, né? E, e, e outra coisa é o que, que, enfim, o que, que vai ter, de fato, de, de, de retorno, se eu continuar colocando milhões, bilhões de recursos nisso daí? É só para dizer que eu vou ganhar a guerra? Hum, então... É, então, tem esses a todos esses aspectos, né? porque esses desenvolvimentos de tecnologia grandes, é, aeronáutica, astronáutica e coisas do tipo, ele está envolvido muito dinheiro, muito dinheiro. Então, cara, é, é, é assim... Toda vez que, que a NASA desenvolve, você já deve ter percebido, toda vez que a NASA descobre alguma coisa, a primeira coisa que ela faz é ir na mídia falar que, que descobriu, como foi o buraco negro, por exemplo. Cara, tivemos uma primeira foto de um buraco negro. Eu fiz, fiz, fiz aquele todo, aquela, aquela, aquele universo, assim, aquele mistério, falou como é que vai ser a foto, não sei o quê, a gente vai divulgar para que o mundo inteiro ficasse ciente quando eles falassem assim, ó, a foto é essa daqui, mas por que isso? Porque é muito dinheiro envolvido. E todo o dinheiro que você precisa, é, você também concorre com dinheiros que que podia estar sendo aplicado em projetos sociais, para geração de empregos, é, diminuição de pobreza em alguns lugares. Então, é muita coisa envolvida, é muito dinheiro envolvido. Então, você tem que dizer que mesmo, é, é, como os projetos danados, né? que você está colocando muito dinheiro lá, está tendo retorno. Retorno para a sociedade, de uma forma geral, né? para a humanidade, né? Então, isso é uma coisa importante né, que a gente precisa sempre levar em consideração. E, às vezes, é uma dessa das dificuldades né, de você conseguir exatamente esse recurso, porque ele concorre com muitas outras coisas. Então, a, a, os governos eles pensam bem antes de, de, de colocar né, dinheiro num desses projetos que são gigantes. Né, projetos gigantes. É, Hugo, eu queria perguntar para você uma? sobre... Posso Vai, Ana, fala, fala. eu posso, falo depois. Posso voltar aqui rapidinho? Eu queria só mostrar uma coisa que o Matheus falou, Oi. bem interessante aqui, antes da gente mudar de assunto, é, que você falou de impressora 3D. Sim. É, uma coisa importante assim que as tecnologias, elas sempre começam como inatingíveis, porque normalmente elas começam com, com muito dinheiro colocado ali, muita, muita capacidade, às vezes começa também restrito ao lugar onde ela foi desenvolvida, na né? empresa que ela foi desenvolvida, e é um diferencial imaginando um primeiro computador que era quase uma sala. É, é quase uma sala hoje. a gente tem um computador, todo mundo tem um computador na mão que são nossos celulares. Hoje a gente tem um que é o PC, né? Que tem muito mais memória e mais capacidade do que levou o homem na Lua. Sim, é que fazer o furinho no papel. E por exemplo, a impressão 3D, até uma coisa que trouxe aqui para mostrar para vocês, ela também aconteceu isso. Então hoje a gente está falando de máquinas que eram caríssimas. E hoje a gente começa a ter máquinas né, que são mais acessíveis. Então, se você for procurar, por exemplo, aí um grande amigo meu, é, que também é professor, né? uhum. aí ele me presenteou com isso aqui. Ó. Esse é um foguetinho feito com impressora. É um foguetinho impress... feito em impressora 3D. Caraca! Aí eu falei, olhei e falei, cara, como assim? Você tem uma... Você tem consegue Podia um fazer uma girafa para mim. <risos> tem que modelar. Você colocar, ah, ah, tem aqui. que modelar? Tem que modelar. Ah. Tem que modelar. E aí ele falou, não, mas tem um monte de outras coisas muito legais que a gente tá fazendo impressora 3D. Aí ele fez esse branquinho aqui, Ai, eu tô falando, dá pra fazer a gente. articulado. Ai, meu Deus, tem que coisa. Todos linda. os movimentos, como se fosse um joelho, como se fosse um fosse... ombro. Foi um peças pescoço. separadas que foi, junta... foi juntadas ou Sim. ele conseguiu fazer um isso? Ele, ele foi impressora nesse caso, 3D? Ele foi tudo Sim. com pecinhas e foi juntando, como Sim. se fosse um leguinho. Cara, eu acho isso espetacular. Espetacular, olha, olha que fantástico, espetacular né? não? Olha que fantástico. Oh, esse daqui Senhor Que Deus. eu trouxe para mostrar para é. vocês. E não tão inacessível. Né? Então, uhum. se hoje você vê uma impressora 3D que você consegue comprar e colocar na sua casa, para você já começar... Sei lá, você quer ganhar dinheiro com isso daqui? Pode fazer, mas usar a impressora 3D para fazer peça. Sim. Gente, Talvez no futuro, lá na frente, a gente consiga usar uma impressora 3D para fazer peça uhum. para um avião. Mas... Tem que, tem que ainda provar que isso aqui é seguro, né? Sim, que, sim o material feito, né? o valor do material que também é produzido. Exato, exato. Eventualmente, então, assim, essa, essa é chegarmos a um ponto que vamos utilizar como matéria-prima para a impressora 3D, material biológico. Imagina! E, e poderíamos é. É, fazer transplantes utilizando esse tipo de material. A minha pergunta ah, é, é um... Inclusive, bem mais inclusive simples. o pessoal já está utilizando impressora 3D, começando a utilizar impressora 3D para gerar é, metais, peças de metais. Então, é uma coisa que era limitada a grandes empresas siderúrgicas e metalúrgicas que faziam peças de metais. Agora você vai começar a poder fazer na sua casa. É Só olha, usava polímero, né? Olha que né? incrível. Agora são metais. Exatamente. Nós temos em desenvolvimento o pneu sem ar, em que entre as duas camadas, a que vai em contato com, o, com a roda do carro e a que vai em contato com o chão, você tem estruturas que podem ser feitas uhum. com a, a impressora 3D. Uhum. Tá? É extremamente interessante, isso está em desenvolvimento. É, quem sabe um dia quando o avião pousar você vai estar usando pneus que não acumulam ar dentro de si a minha primeira experiência em um pouso de avião foi extremamente traumática porque o, o <risos> pneu estourou e vira uma situação de risco grande realmente Sim, sim. e eu era criança imaginei que aquilo era um pouso normal <risos> começou a chacoalhar tudo despencar tudo que estava em cima na no compartimento de bagagem de mão e, e eu só fui ficar com medo depois que eu desci e vi o que tinha acontecido o pneu furado a partir daí eu desenvolvi um, um, um medo de viajar de avião que durou durante décadas Hã? Então, eu ficaria muito feliz se chegassem aos aviões essa tecnologia de pneu sem ar. Vai, vai facilitar muito a, a minha subida e descida de aviões, que é algo que acontece com muita frequência. né? Eu dizia, numa determinada época da minha vida, que eu tinha mais hora de voo do que a maioria dos urubus. <risos> Mas eu odiava, eu segurava na cadeira Como se eu estivesse na, na cadeira do dentista <risos> Também, já percebeu que não gosta de dentista também né? Aí ele já contou tudo aqui Os traumas aí do Arnaldo, é, os traumas isso. Do Arnaldo é. Mas é, isso, isso apresenta É, é, é só para deixar um lado leve na história <risos> ah, tá. né? Aninha, e aí, que, que pergunta temos aí? por favor. O Rodrigo Costa, ele pergunta, gostaria de saber qual a opinião do entrevistado sobre a nova indústria emergente chamada One Urban Air Mobile. Uau, Rodrigo, hum. obrigada. Esse é o futuro, meu caro, esse é o futuro. O futuro assim na, nessa nesse ramo né de indústria que a gente está falando né na indústria aeronáutica aí a gente está falando em automação e a gente está falando em coisas elétricas né? então o mundo está caminhando nesse sentido né? então assim a gente a gente tem desafios muito grandes hoje principalmente de autonomia de bateria alguém aí até tinha comentado de um voo saindo do, do aeroporto de Galeão indo para o... fui eu mesmo no Rio mesmo, né? O é. do outro aeroporto lá do Rio, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, né? E saindo do Galeão e indo Tom Jobim, que foi uma, um, uns testes, né? O, o Galeão e o Tom percepção. Jobim são o mesmo é, é, aeroporto, Hugo. Perdão que uhum. interromper. Santos do é, Santos Dumont, Santos Domonho. Santos Domonho. Santo bem lembrado. Então, aí, assim, cara, isso é o futuro, isso é o futuro. Isso, mas não a gente, é acessível, futuramente, né? A, gente vai ter carros a todos, aí, né? Carros voadores. É, mas não é acessível assim, a todos, É né? que nem o... É que nem o... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque é que nem isso, né? Como eu falei, já está na minha mão uma peça de 3D. Então, isso pode se tornar mais acessível à medida uh -huh. que vai baratinhando os custos, à medida que a gente vai conhecendo, vai desenvolvendo novas tecnologias, é. novos conhecimentos a coisa vai ficar barateando. Ah, se você pensar... Se você pensar no na celular... década de 50, década de 40, viajar de avião era só para super ricos. É verdade. Sim, é. E o celular, também, né? Hugo, o, o celular também, né, Hugo? O celular, aqueles tijolão. Nossa, Agora, hoje, não, eu não vejo alguém que não tenha um celular. Isso, e isso, isso fez um boom, boom porque quando a gente estava ministrando palestra, nós apresentamos aqueles tijolos... né? Isso, a gente apresentava... Sim, sim um quadro, é. né, a linha do tempo em função do tipo de celular e você via que começava com o, por exemplo, algo parecido com o sapato do Max smart. Vocês estão em filme hoje? É. Pá, cara. Aninha, eles fizeram uma, um, alguma coisa com o cinema, algum pacto que eu não estou sabendo, viu? Todos os meninos, Aninha. <risos> E, e evoluímos é para coisas desse tamanho, porque você quer, apesar da miniaturização, você quer telas grandes. Sim, acho que uma das coisas que mais me surpreendeu atualmente, que eu gosto de mexer em tablet para desenhar, é uma tela dobrável, cara. É? Uma tela que hum, dobra, hum. uma tela que tem articulação e ela não é uma fibra, é isso aí. É, como é que se diz? Interiça, né? Que você... Ela uhum. dobra, como se fosse um. um Uau, o meu Ela tem a resistência. Ela tem senso que ela dobra no meio. É. Ela o que você no... falou, Babi? Como um tecido. Tecido? Isso, como um tecido. Uma tela Isso, transparente é. que consegue dobrar como um tecido. E funciona com toque, com, no caso, com lápis, né? Pra... Eu acho até que, nesse caso que você está falando, não sei se faz sentido, eu queria ouvir do Hugo, de vocês todos aí, que são mais dessa área. É, os jovens que eu tanto citei que que que pensam nessa uhum. profissão eles trazem essas inovações né constantemente porque para estar no mundo desse você tem que recriar né uhum. não dá para ficar só no game ou alguma coisa assim uhum. e eles uhum. têm essa variação de ideias né ou não uhum. variações é, talvez, essa é uma coisa que precisa ser estimulada, né? Estimulada pelos pais, estimulada talvez pelas escolas também, de que os jovens possam ser estimulados não só ser o usuário da tecnologia, mas também uma pessoa que vai dar um delta naquela tecnologia, entender um pouquinho do que está ali por trás, justamente para que isso aí possa virar uma oportunidade até de futuro profissional. Tá? Então, não só ser somente o usuário, só o cara que abaixa o aplicativo e joga o jogo. Uhum. Mas talvez de pensar falar, Pô, Será que eu poderia fazer um jogo desse? Isso. O que, é que eu preciso para fazer um jogo desse? Sabe? E quanto de mais assim. gente tiver fazendo As tecnologias Ou pensando nessas tecnologias A tendência né que a coisa se torne um pouco mais barata que Vai barateando Os custos vão desenvolvendo outras coisas Então eu acho que precisa também Talvez um pouco desse estímulo Sabe? A gente realmente não só ser apenas o usuário a minha geração, por exemplo, né, o pessoal da década de 80 lá, a gente pegou esse esse delta, nessa né, transição. Né, a transição de que eu vivi um mundo sem celular, sem tecnologia, sem internet, sem nada, e hoje é, eu, eu, eu peguei todas, esse delta, né, peguei todas as tecnologias que foram entrando, peguei como que era a programação por trás de um novo, ah, pô, você tem que estudar isso, você tem que estudar aquilo, ah, você tem que entender de algoritmo, ah, a própria robótica depois foi aparecendo. Então, assim... Eu peguei um pouco do mundo antes e um pouco do mundo depois. E, às vezes, a dificuldade do pessoal mais novo, né, que nasceu agora, é justamente essa. Você já nasceu num mundo totalmente conectado. Então, às vezes, você já tem um viés do que é aquilo ali, eu tenho que me adaptar naquilo ali, mas eu talvez eu não consiga interferir naquilo ali, a ponto de gerar um negócio naquilo ali, ou viver daquilo ali de alguma forma. Então, talvez, isso a gente precisa tentar promover né, na juventude. E, assim, como eu falei, tem aplicativo para gerar aplicativo. Isso daí é oportunidade, né? É oportunidade e talvez você não vai precisar de muito. Você não vai precisar de uma faculdade, você não vai precisar de muito conhecimento para gerar um aplicativo e começar a talvez ganhar dinheiro. Com Hugo, isso. só voltando um pouquinho, quando nós uhum. estávamos falando de avião e dos medos do Arnaldo. <risos> isso é provocação, <risos> Ana. Adoro, Olha, isso cara. não vai ficar <risos> assim, não, hein? Está oh. o Arnaldo hoje. falar hoje eu vou bullyingar o Arnaldo. É. Ó, oh. <risos> O Aldo Simões, ele pede pela segunda vez para você falar sobre as perspectivas do avião elétrico. Ah, sim, sim. A gente começou a falar, depois mudamos um pouquinho. É, ah, mudamos de assunto. É Urban, Urban Air Mobility. Né? Então, assim, o, é, é de novo, né? tem muitos desafios ainda, muitos desafios. Então, só para vocês terem ideia, tem mais de 40 empresas no mundo trabalhando em projetos de avião elétrico. É, e esses aviões elétricos é aquela ideia de que a gente tinha desde o filme dos Jetsons dos desenhos né dos Jetsons lá atrás é de você ter um carro voador esse acho que era o sonho é, então esse esse voo teste que foi feito entre os aeroportos lá de São Paulo, de, de do Rio né, é justamente para começar a inserir né alguns futuros clientes justamente nesse mercado você conseguiria voar num avião num carro voador numa coisa menor mais compacta que tivesse que, que vai ser um Assim, pequeno né trechos pequenos né de um ponto A até de um ponto B se eu conseguiria entrar num negócio daquele ali sabendo que, que parece mais um carro do que do, do que um avião né então assim você vai ter pela frente né esses desafios e tem muita oportunidade para quem quiser entrar nesses desafios né? porque essa é uma tecnologia porque primeiro a gente vai partir para uma coisa que a gente não vai ser piloto né? lá no futuro então, e uma das propostas desses carros desses carros voadores aí é justamente a gente não tem problema piloto lá na frente. Então, vai ser... Você vai, e aí emerge a pergunta, a, a sociedade está preparada para entrar num avião, né, num carro voador sem piloto? Né, então, acho que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver lá. Muita coisa para desenvolver até chegar lá significa oportunidades também. Olha, o Gu, eu não tenho medo de avião, mas num trem pequeno desse eu não entro, não. <risos> é, Bem mineira essa sua é frase, paradigma. né? Passo, dá aquele medinho na barriga em tudo que quebra os paradigmas atuais. Isso é normal. É, e isso é, uma das grandes isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Mas é, o é, meu primo, olha, tá combalido. Assim. Uhum. A parte da elétrica também tá em alta, Está em alta como que a gente, que porque, porque a elétrica, não polui muito menos, para você, você tem menos recursos para gerar, tem menos risco, por exemplo, engenharia, é, não, engenharia não, é, energia nuclear, por energia nuclear é extremamente perigosa, a energia elétrica não é tão perigosa dessa forma, né? Tem os seus impactos, mas são bem menores, né? Os riscos também são bem menores, então tudo isso daí também é oportunidade. Então isso é uma, são coisas assim que eu acho que vieram para ficar, né? esses conceitos. E aí a gente está falando de ter empresa empresa europeia, empresa americana a, a própria Embraer tá falando que já na década de, nessa década que a gente tá, de, 1920, é, de 2020, né, que a gente vai ter esses carros voadores já rodando aí. É, obviamente, no primeiro momento vai ser mais caro, mas a coisa é a tendência é que se torne acessível. E talvez que só cada um de nós possa ter um carro voador no um carro na Boa. nossa garagem. Entendeu? Olha, oh, oh, oh, sabe o que, que é isso? É a sirene que o tempo... Oh. Ah, Está chegando não, e a gente não, faz isso, não, não. quer. Está Mas antes, antes desse tempo, eu tenho uma pergunta do Aécio. A Aécio, que adora colocar a gente de saia ah, justa. Né? Tem que o momento. Aécio e o Rodrigo aí, estão de parabéns, mandem perguntas. É. Depois Ele tem os meus contatos assim. aí na, na chamada, pode mandar no, no particular também, estou sempre à disposição. Ah, legal. Ele fala assim, o que você poderia discorrer acerca do pensamento de Arnold Taube? acho que é assim que pronuncia, quando disse, tornamos-nos deuses na tecnologia, mas permanecemos macacos na vida. Nossa, é. <risos> é isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não perder a nossa essência humana, né? A gente não não trocar a tecnologia. Isso é uma coisa até que eu reparo, sabe? Principalmente o pessoal mais novo que já nasceu com a tecnologia. Às vezes a, a falta de interação. Né? Às vezes a pessoa está uma do lado da outra, mas prefere mandar uma mensagem. Assim, vamos supor, eu já vi isso acontecer. Vamos supor, não, na verdade, eu já vi isso acontecer. Duas pessoas uma do lado da outra... E aí, ela prefere mandar o feliz aniversário pelo Facebook ou pela rede social do que dar um abraço na pessoa. Vai cara, calma, vamos, vamos devagar, né? Acho que a gente não pode... A gente tem que estimular a gente usar a tecnologia com sabedoria, né? com parcimônia. Não ser escravo da tecnologia. Na Bíblia está lá escrito, não ser escravo do dinheiro. Eu acho que eu colocaria vivo também, não sermos escravos da tecnologia. Vamos usar a tecnologia para a gente mas isso acho que cabe a nós, né? Eu tenho um filhinho de três anos agora e cabe a nós assim tentar passar esse lado humano, não deixar que esse lado humano se perca, para que a gente não construa uma sociedade fria, fria sem os, os, os valores assim humanos, sem os valores morais, não esquecer os valores éticos, né? Então isso eu acho que é muito importante a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas cabe a nós também passar isso adiante, né? Principalmente a gente que viveu um mundo sem sem ter nascido já na tecnologia, né? então a gente tem é. essa responsabilidade grande aí de mostrar esse outro lado, né? Para <cười> nós. Mas é um desafio. Eu acho que é um grande desafio. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo. Eu já cheguei no restaurante, quero que o, os prosianos também se pronunciem, você chega uma família sentada na mesa do restaurante, cada um com seu celular, cada um com seu celular. a comida chega, eles nem olham para o prato, é, eles não se comunicam, não se tocam, não se faz uma carícia nem com o olhar. Sim, sim. É verdade. Nem com o olhar. Já vi isso e várias eu... vezes, não foi uma não, várias vezes no restaurante. E, inclusive, é? inclusive eu queria dizer que recentemente nós fomos para a praia, né, nesse período de férias, né? e a, a dor maior das pessoas era perder o celular na praia, o celular caiu uhum. na água. Lá no fundo, uhum. nós estávamos num lugar é, e todo mundo, é, ao invés de curtir a natureza, vamos tirar uma foto, vamos mostrar para as pessoas onde eu estou. Tudo bem uhum. que isso está acontecendo, né? que isso mudou. A janela do vizinho, de você olhar na janela, já mudou agora uhum. para as redes sociais. Mas a gente percebe isso constantemente. E na educação em geral, que a Ana cita, que é bem a nossa área também, eu fico muito impactada, assim, triste também. Uhum. Que a criança pergunta alguma coisa ou a criança está inquieta, aí põe o celular na mão, nem responde o que a criança está pedindo, sim, ou sim, aproveitando é aquele momento para conhecer o pensamento da criança, né? Então, acho que, como é. tudo na vida vai ser importante, a inovação, que é o nosso tema de hoje, as invenções, a tecnologia, a ciência, eu, casada com um físico, eu acho que não tem como sair nesse lugar. E eu estou nesse lugar também, que eu acabo o tempo todo olhando para o celular e me comunicando com as pessoas através dele. E eu acho que a gente pode aos poucos, nesse programa Prosa Criativa, trazer esse conceito, né abrir espaço para as pessoas colocarem suas dores e frustrações. E eu fico muito animada quando o Rodrigo Costa está com a gente, porque ele trouxe essa oportunidade aqui da rádio, essa te tecnologia, a gente não está fazendo live, né aqui é uma mesa de som né operada por uma mulher e tal. Tantas coisas que fazem a gente estar vivo, né? que é uma ideia importante também de trazer no programa, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem que ter tempo para tudo. né? Não, não dá para você viver hoje em dia sem a tecnologia, né? não se tornar escravo dela, mas também ter o tempo para a família, ter o tempo para o estudo, ter o tempo para abrir o livro, que então é uma coisa que está se tornando obsoleta, de certa forma. Cada vez menos a gente lê, né? cada vez menos abre-se um livro, por exemplo. Cada vez mais os aplicativos estão usando para desenhar, estão usando para ler, estão usando para fazer tudo dentro do, do celular. Né? Então, a gente tem que ter essa educação né? para ter tempo para tecnologia e ter tempo para as coisas não tecnológicas, né? para ter tempo para vida, ter tempo para as brincadeiras, ter tempo para conversar. Os grupos de WhatsApp de antigamente eram todos os amigos lá, sentados, tomando cerveja, reunidos, em torno de uma mesa, é. <risos> em torno de alguma coisa, e conversando. Então, tem tempo e a gente tem que se educar para ter tempo para isso aí, né? e passar essa, na minha visão, né passar essa, esse exemplo né? para o pessoal que está vindo das novas gerações. Eu, como dinossauro que sou... O está trazendo as coisas dele. Durante muito tempo, fui muito refratário a fazer essas leituras no notebook, uhum. no... No celular, você lê um livro, eu claro. não consigo. Não dá dor de cabeça por causa da iluminação. É. Isso. E a pequenininha Mas, letra. Uhum. Pra idoso, no assim, no é notebook pior, viu, eu consigo. E, e é mais prático do que você ficar folheando o, o livro, né? Isso. Quer dizer, você pode. É, você aperta um botão e a página gira. Como chama é. aquele que é a Marcela? Kindle isso muito bem bateu Nossa, afiado é, afiado Matheus. Matheus é rápido no gatilho e, e, e, e o Kindle foi importante porque também ele não tem ele não produz luz é. então ele, é, ele não... não tem a iluminação própria é. né tem uma lanterna em cima você pode clicar para mas tem se você direita, tá no escuro verdade, é... fica escuro não vê é nada uhum. é. É, ele é, um, ele é uma coisa que é um bom substituto para o livro físico, né? Se você não tem como comprar o papel, né? é que uhum. ele tá, o livro está mais com cara não só de, né, de, de um objeto que a gente possa ler, mas sim um objeto de coleção, né? Você usa o livro, uhum. você almeja a capa, você almeja a beleza, você almeja como se fosse um, um, um souvenir, não sim. só uma coisa de leitura. Uhum. Ele não é mais um objeto de detenção de conhecimento, ele agora tem o a sua, a sua, seu valor como estética, né? Okay. É, e é um pouco triste uhum. também, né, Matheus? Porque, eu não sei se que a Aninha acha ou pensa, é que é, ficou extremamente barato um livro e difícil de se divulgar e de fazer e de uhum. lançar... É. Me ah, sempre foi difícil de, de se lançar um livro. É. Sempre foi. Uh. é verdade. <risos> yes. Minha mãe... É, Sabe sua que mãe que, me que me lançou tristece? livros lindos. Oi, Aninha. Sabe o que me deixa, me entristece nessa questão de, de livro? Eu gosto muito de ler. E eu sou uma leitora compulsiva, não sei se é assim que se fala. Eu tenho Kindle. Mas eu sou tão maníaca que eu tenho o Kindle e tenho o livro físico, porque eu gosto de anotar, fazer minhas anotações. E no meio da pandemia, meu Kindle ele resolveu é, entrar em coma. Eu estava no meio de uma Justo muito. esse livro eu não tinha físico, ele resolveu entrar em coma. Eu saí correndo Nem me preocupei se eu podia pegar a Covid Ou não, saí e fui comprar Outro Kindle, então por falta de um Eu já tenho dois Eu pensei que você tivesse ido ah. na livraria Comprar o um livro físico eu, é, eu também pensei Procurei na tristeza, internet eu Arnaldo, É porque não tem mais livraria quase É difícil só Ou você shopping. compra é, só no shopping no... Né? É, mas aqui assim, é difícil a gente ter uma livraria. É uma coisa complicada. Aí o Kindle, quem tem Kindle sabe disso. Existe N... Não, N não. Tem algumas plataformas que você baixa o livro gratuitamente. Clandestino. Então, eu acho isso muito triste. Uhum. Eu acho... Esse tipo de comportamento não é? é complicado, não é? É uma coisa... É, eu acho eu que é o mesmo, a mesma sensação da... Das empresas que, de cinema de jogos que se vem com seus objetos pirateados, né? craqueados, rompendo o sistema de segurança, sendo utilizado sem a pessoa poder ganhar com a produção dela. Né? É, sim, é, é um tanto injusto. É, Rola uma indignação. é produção intelectual, é. né? E é. que precisa ser respeitada da mesma forma que Qualquer a tipo produção e a produção industrial. É. Uhum, uhum. É arte, Olha, o Rodrigo Costa fala que o Kindle é papel eletrônico, é tinta eletrônica Foi parte da, mono, da monografia dele de TCC em 2002, no Senai, em São Paulo Ele chamava-se e Ink. Infelizmente, Rodrigo, eu lembro disso daí, porque me entrega a idade, né? Quando eu falo assim, eu lembro... Entreguei tá? a idade, né? Fazer o quê? Foi tão espontâneo. Eu não lembro, não. Você... Ah, Nossa, não você nascido. acabou de falar do tempo, do tempo que você é dinossauro, agora você não então, foi. E... Eu não era nem nascido. Não. Uhum. Né? Bom, aqui a gente. Mas vai... você sabe que agora tem plataformas que. Tipo a Amazon. Acho que se não me engano, a Amazon tem sim. Você pode dar uma olhada. Que você já consegue publicar um livro? Eu não sabia. Você já consegue uhum. fazer isso. Já tem umas plataformas, da mesma forma que você, publica um, você gera um aplicativo, já tem umas plataformas disponíveis que você pode é, gerar o livro, você gera, escreve, manda para lá e eles fazem a, a publicação. Mas é só eletrônica, não é físico. Uhum. É. E faz a publicação e fica lá disponível. né? Hum, então isso, Até isso já está começando a ficar mais disponível. Né? Porque para você fazer só um documento no Word, de certa forma, e publicar, você precisa de uma boa ideia, você escrever e tal... E você consegue disponibilizar isso na internet de forma mais fácil, né? E também ganhar os royalties a respeito disso. É, verdade, verdade. É. E aí, pessoal, já sabe que estourou o tempo, né? Sim. É. Sim. É. Sim. Tem, tem, Sim. tem um relógio aqui. Como quer é que a gente faz quando estoura o tempo. Ah. Ah. Ah. É. ah. Que tristeza. Eu tô olhando aqui para cima, aquela luzinha azul piscando, tal. E aí começa a falar de livro e daí vereador para tantos assuntos importantes. Mas como é tá gostoso salveio, essa salveio. prosa, né? Prossear <risos> aqui na rádio e ter esse espaço tão tão, tão calmo aqui. Uhum. Nossa, Hugo, como aqui é calmo, como a gente é bem recebido, aconchegante, né? Sem dúvida. É. E, é. e eu lembro que agora em a pouco o Hugo estava comentando. É. Né, sobre os amigos se encontrarem né, numa beza de bar tal. Eu, como não bebo, né, Bebe eu gosto. Água. Eu sou da batata frita. Da batata é, frita. Eu só fico na batata, batata frita do Guaraná. A Aninha do vinho, né? E aí, a, a babia não sei. É a mentira que eu não sei. <risos> conta a outra, é, a Conta a outra. Isso. Então, em breve, a gente vai. É, estar aqui na rádio com, com a Aninha, que ela vai vir lá diretamente de São Paulo, conhecer a emissora, e quem sabe a gente pode Beleza. sentar um dia com você, Hugo, recebê-lo aqui na bancada, que temos um, dois, três, quatro microfones para nós batermos um papo, isso vai amenizar algum momento né, esse distanciamento que nos dói tanto, mas é muito especial ter você aqui. É um prazer imenso te conhecer, um prazer imenso saber que você colocou o seu, seu lado humano, né, da sua família. Eu gosto muito disso, queria acentuar. E, e todo esse estudo que você vem desenvolvendo e fazendo. E eu só tenho a agradecer, porque esse programa fica gravado, a gente sabe que há necessidade da gente divulgar, sim, mas, quando <risos> eu posso, eu levo para os jovens... E isso, de repente, pode ajudar alguém. Que seja um, um minuto do programa que possa colaborar com alguém, né? É assim que eu penso. Arnaldo? É o famoso 1%, né? É. Se você é, é conseguir tocar 1% da, das pessoas ou fazer com que elas de alguma forma alterem a sua forma de agir, a gente já teve um grande sucesso. O conhecimento já mesmo. valeu né? a pena, né? Uhum. É. E aí, Matheus O ah. que você que diz aí pra gente? Ah, eu acho que Produção de conhecimento é importante e, e apenas de ele existir Ele já faz a diferença Então, se a gente tiver Uma, teve uma conversa aqui de uma hora e 40 Ele vai estar tá na internet E, bem, pode influenciar Pode mexer, pode não mexer Mas ele existe E isso ninguém pode negar Eu acho que a gente produzir uma coisa que Que tá marcado, que tá salvo, né? E nós sabemos, né? a gente viveu isso, então, é nosso. É nosso, gostei disso, é nosso. E, e de quem quiser. É. É. No seu tempo, né? minha. Uhum. É. Hugo, os nossos, nossos ouvintes aqui tenho, Acho que eu não vou conseguir falar todos, mas todos que participaram do programa, todos... Elogiando muito você, parabéns, Hugo, que programa maravilhoso. Todo hum. mundo aqui já estão te aplaudindo aqui. Tá bom? Eu, Eu também, muito te obrigado falo. Muito obrigado. Muito, foi... muito obrigado. prazeroso estar com você. Com assim. foi. Uma noite maravilhosa com vocês aqui, pena que passa rápido, pode já muito 40 por que o tempo passa tão rápido, né, mas assim, um momento gostoso, muito bom, sinto muito feliz por ter estar aqui com vocês, ter compartilhado esse momento, as perguntas aí, que sempre, quando vem umas perguntas, a gente, a gente melhora cada vez mais, a gente aprende junto, a gente troca ideias, então isso é sempre muito, muito gostoso, assim muito gostoso quem sabe aí estaremos aí juntos aí numa próxima oportunidade todos juntos aí no, no estúdio né podendo estar tá, tá aí fisicamente e assim como mensagem final eu só gostaria de dizer o seguinte pessoal é principalmente pros, assim não tenham medo da tecnologia mas se preparem para ela né? se preparem para ela não tenham medo mas é, o mundo muda muito rápido estejam sempre antenados estejam sempre cientes de que você a gente precisa de certa forma, acompanhar tudo o que está acontecendo, mas não precisam ter medo. Mas E outra coisa, aproveitem as oportunidades. né? Às vezes, tem várias oportunidades aí que vão aparecer. Com coisas simples, a gente pode fazer muito diferente, fazer a diferença na vida das pessoas. Porque, assim, pensa que se a tecnologia ela é sempre de um ser humano numa ponta para outro ser humano numa outra. Né? É sempre de um ser humano para outro ser humano. Então, você desenvolve alguma coisa porque você quer resolver um problema, de, de saúde, nessa outra ponta de um outro ser humano. Então pensem sempre nisso. Entendeu? Então, ah, se eu quero gerar um negócio, se eu quero produzir, se eu quero deixar um, um, um, um legado, né? Quero deixar alguma coisa para a humanidade. Ou eu quero fazer a minha empresa. Quero, estou começando do zero. Ou ah, estou desempregado, preciso, preciso resolver algum problema, preciso de dinheiro. Pensa nessa forma. Eu poderia resolver de forma simples o problema de uma pessoa. Então, pensem sempre nisso, isso é oportunidade de, de bons negócios aí, e que desejo muito sucesso para todo mundo aí, para todos os nossos ouvintes, um grande abraço para todos os nossos ouvintes, um obrigado, muito feliz mesmo de estar aqui, com vocês pessoas maravilhosas que eu estou conhecendo, né? todo mundo aí do, do programa também, o Arnaldo já conhecia de longa data, grande amigo aí, obrigado pelo convite novamente. Nós celebramos esse momento, né? Todos ficamos aliviados, tranquilos, né? Foi um programa leve, é, de um papo bem solto, né, Babi? Quer despedir-se, querida? Opa, com certeza, foi um bate-papo bem solto aqui, falando sobre tecnologia. Bom, é, eu queria agradecer a todos os ouvintes que esteve aqui conosco, uhum. e segue a gente também no YouTube do Vivência Espírita, né? Sim. No, também eles estão fazendo podcast, né? Sim. Nós estamos fazendo no. Esqueci o nome do aplicativo. É, no tá TikTok. TikTok. Rodrigo está fazendo segue TikTok. Dos é, né? outros programas da rádio, que são vários, Uhu, viu, pessoal? A gente não é cringe. É. é. <risos> nós, nós temos aqui o Prosa Criativa, o, o que. o. o... Crianças do século XXI. É, mas é o primeiro. Seja mais feliz. Seja mais feliz. O, o primeiro o fórum, chef, é, isso, o é, é o Vivência Espírita. É Vivência Espírita que era Depois, o, o segundo programa que entrou na, na grade foi o, nosso? foi o nosso. Depois, acho que é o Seja Mais Feliz. É. Da Bia e da Camila. Sim, e do. Esqueci, é, é ruim porque eu esqueço todos os nomes. Mas, assim, é, são pessoas maravilhosas. Eu agradeço muito ao Rui, agradeço ao Jorge, agradeço ao Rodrigo pela oportunidade. E todos somos voluntários, né? Então, a ideia é, é esse bate-papo mesmo. E, e todas as vezes nós aprendemos muito. É muito gratificante. Eu celebro tudo que está vivo aqui em nós, né? Muito obrigada, equipe dos Prozeanos, Obrigada, Matheus, Arnaldo, Aninha, Babi, e principalmente você, e, é, Hugo. Que Deus abençoe obrigado. sua família, seu Me, filhinho, que eu fiquei curiosa por conhecer, né? porque eu sou uma pessoa que gosta de criança. E a gente estará toda segunda-feira. Você vem com a gente na próxima segunda? Temos Muitos convidados que nós vão trazer entretenimento, educação, arte, inovação, tecnologia e por aí vai. Boa noite. Muito obrigada, pessoal. Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Boa noite. Você ouviu, Você ouviu. Prosa, Prosa Criativa, o programa, o programa que, que, pensa que pensa fora da, da caixa. caixa. Agradecemos, Agradecemos sua atenção, atenção. e esperamos, esperamos revê-los na próxima, próxima segunda-feira, segunda às 19 horas. Excelente, Excelente semana a todos!